Nessa segunda aula, vamos falar sobre minha segunda estrada literária. Essa que todos conhecem, a gente pode chamar até de clássica, que é quando vem uma ideia na sua cabeça. E o que fazer quando vem uma ideia na sua cabeça? Eu tenho muitas ideias tomando banho, é um problema, aonde anotar? Correndo, caminhando, contemplando a vida, a natureza. Quando você tem uma ideia, anote. Tenha um bloquinho sempre ao seu lado, grave no celular, hoje em dia é fácil, anote, escreva no celular. Quando não havia celular e as ideias surgiam, e eram muitas na minha cabeça, eu anotei ideias em guardanapo, em papel higiênico, na minha própria roupa, desespero de não esquecer. Por quê? Vamos esquecer a ideia. Deixe as ideias descansar. Porque a empolgação, às vezes, pode atrapalhar. No dia seguinte, você volta para as suas ideias e o que acontecia comigo, de 100 ideias que eu achava assim, ó, oh, melhores do mundo, 95 ideias eu percebia que não eram tão boas. Cinco talvez alguma coisa. Duas podiam virar um livro. 100 ideias não quer dizer 100 livros. Vamos errar muito até acertar. Thomas Edison, o famoso inventor, que inventou a lâmpada, ele dizia, para chegar na lâmpada, eu errei mais de mil e uma vezes. Nesses anos todos, eu sempre tive bloquinhos ao meu lado. Bloquinhos, com muitas e muitas ideias, com muitas citações de filmes, de livros. Outra questão muito importante nessa estrada literária, da criação pura das ideias, que todo mundo se acha muito original, eu também. Mas, muitas vezes, a ideia que você teve, no mesmo instante, no mesmo momento, outra pessoa também teve. Então, é muito importante, quando você tem uma ideia que você acredita que é original, começar a pesquisar. Pesquisar em livrarias, em sites, para ver se as pessoas já não fizeram, desenvolveram essas mesmas ideias. Isso é algo normal de acontecer. Aconteceu comigo. Eu queria fazer um livro de uma ideia que nasceu da minha cabeça e eu descobri que esse livro já existia e ao contrário também eu publiquei um livro e uma colega falou Ilan eu tive a mesma ideia mas você foi mais rápido então preste atenção se você tem uma ideia original você não encontra essa ideia em nenhum lugar não pode deixar muito tempo parado comece a trabalhar a desenvolver a sua história essa questão de ter ideias ao mesmo tempo também acontece no mundo das invenções da ciência. O inventor do rádio moderno, chamado Marconi, quando ele criou o rádio, dizem que no Brasil um homem criou o mesmo, esse mesmo processo anterior ao Marconi, chamado Padre Landel. A mesma coisa com o avião, Santos Dumont e Irmãos Wright. É a mesma época. As ideias estão circulando. Preste atenção nas suas ideias. Depois que você escolheu a sua ideia, você vai fazer uma sinopse. O que é uma sinopse? É um resumo da sua ideia. E assim como você deixou descansar a sua ideia, você vai deixar descansar também a sinopse. Faça o seu resumo, deixe-lhe parado, volte no dia seguinte, depois de dois dias, para ver se realmente vale a pena. Nas aulas seguintes, eu vou falar sobre como desenvolver essa sinopse, com uma estrutura narrativa. Dessa estrada literária, da criação pura, eu tenho alguns livros, como, por exemplo, Refugiados. É um livro que nasceu enquanto eu assistia um documentário sobre os refugiados da Síria. Terminei de ver esse documentário, fui para o meu quarto e, de repente, surgiu uma ideia. Todos nós, em algum momento, nossos antepassados, nossos ancestrais, lá atrás, fugiram de algum lugar, saíram por causa de fome, de guerra... Perseguições, problemas econômicos, todos, em algum momento, tiveram que se deslocar. Com isso na cabeça, comecei a criar um roteiro de uma história, mostrando para as crianças, para os jovens, para os adultos, que todos já fomos refugiados. A ideia desse livro, Refugiados, foi se construindo na minha cabeça e se juntando com um conhecimento, um aprendizado que eu tive aí das minhas pesquisas, sobre o colar de Maat que é esse colar aqui dessa imagem, que é um colar de pena de avestruz, que representa a justiça e a verdade. Então, a minha ideia veio. Um colar que fala sobre justiça e verdade e que vai passar de família a família até os dias de hoje. Família de refugiados. Então, o livro ele começa, e essa é a ideia que se repete, com uma família no Egito, saindo com seu colar de Maat por causa da seca, da fome. E quando chega em outro país, eles são recebidos com desconfiança. Eu indiquei para o Guilherme, Guilherme Carsten, que é ilustrador do livro, que colocasse crianças. Crianças que, quando olham os refugiados, diferente dos adultos, que sempre vão olhar para os refugiados com olhar de desconfiança e medo, coloque as crianças olhando com curiosidade. Isso se repete. Então, a família egípcia vai passar séculos na nova localidade, até que os herdeiros dessa família vão ter que fugir por causa da guerra, com o mesmo colar, que representa... O começo da história. eles vão fugir e vão encontrar uma nova cidade. E o tempo vai passando para frente. Isso é muito bacana para o mundo das crianças. Repertórios culturais. Colocar coisas nos livros que possam arremeter à história, ao conhecimento. Eu gosto muito disso. A família chega nesse novo lugar e as crianças aparecem curiosas. E os adultos desconfiados. E o livro continua até o seu final, que eu não vou contar para você. Vou deixar você curioso. Outro livro dessa estrada literária... O título Mãe Alto-Falante. Eu estava caminhando, a ideia surgiu, peguei meu celular e anotei a ideia no celular. Às vezes eu gravo também. A mãe autofalante, o que, que veio na minha cabeça? Uma mãe que vai abrir a boca como um alto-falante para falar com a filha. A filha, na minha cabeça, veio, ela se antecipa e acha que a mãe já vai brigar com ela. Diz, mãe, tá, já fiz a lição, tá bom, mãe, já falei com a professora, tá bom, já arrumei a cama... E isso vai crescendo, a mãe tentando falar como uma alto-falante. E o final você vai ter que descobrir também que eu não vou contar para você. E finalmente, dessa estrada também, um livro, esse que eu escrevi faz alguns anos, chamado A Dobradura do Samurai. Essa ideia nasceu quando eu comecei a pesquisar por um outro trabalho sobre a vida dos samurais. E eu descobri nesse trabalho que os samurais que remete a um guerreiro forte, espada, armadura, esse mesmo samurai, essa mesma cultura, mexia com papel, com dobradura de papel, com origami. E eu estudei isso, fui para casa e, de repente, veio a ideia. Eu anotei. E qual era a ideia que me veio na cabeça? Um samurai, guerreiro, forte, que faz origami, que é uma coisa delicada, com cuidado, tem um filho. E esse filho não quer ser guerreiro. Esse filho não quer ser samurai. Esse filho... Quer dobrar papel. Só que acontece que o papel no Japão, da época dos samurais, era algo caríssimo e as crianças não podiam tocar no papel. É uma história que nasceu de uma ideia, a ideia virou sinopse, deixei descansar, comecei a desenvolver, a reescrever, para depois publicar. Na próxima aula, vamos para a minha estrada literária mais conhecida, mais famosa, e que tem a ver com o seu projeto final: narrativas do cotidiano.